Neste vídeo, introduziremos uma interpretação particularmente flexível e útil para a lógica proporcional clássica. Como uma alternativa à semântica dada pelo conjunto de interpretações booleanas, aqui introduziremos a chamada semântica de valorações. Como no caso das semânticas booleanas, iniciamos a partir de uma atribuição de valores verdadeiros ou falsos para um conjunto de variáveis proposicionais. Desta vez, contudo, usamos essa atribuição para introduzir uma noção de satisfação como um predicado unário sobre as fórmulas proposicionais. Essa definição tira proveito da estrutura dessas fórmulas da seguinte maneira. Em se tratando de variáveis proposicionais, o passo base da definição do conjunto das fórmulas, Dizemos que a variável P é satisfeita pela valoração V, se e somente se o valor atribuído ao átomo P é o verdadeiro. Quanto aos conectivos nulários diremos que bottom não é satisfeito, qualquer que seja a valoração V, e que top é satisfeito para toda a valoração V. Mais interessante do que isso, considere agora o que esta valoração faz sobre os conectivos mais usuais da linguagem proposicional. Ao interpretar uma fórmula negada, usamos na linguagem natural um não. Ao interpretar a conjunção, usamos um e. Ao interpretar a disjunção, usamos um ou. E a implicação, obviamente, é interpretada através de um somente se. Si. A valoração v satisfaz a negação de Φ1. Se e somente se, esta valoração não satisfaz a fórmula Φ1. A valoração satisfaz a conjunção de Φ1 e Φ2. Se e somente se, ela satisfaz ambos Φ1 e Φ2. A valoração satisfaz a disjunção de Φ1 com Φ2. Se e somente se, ela satisfaz pelo menos uma dessas duas fórmulas. A valoração satisfaz... Φ1 implica Φ2. Se não ocorre desta valoração satisfazer Φ1 sem também satisfazer Φ2, FI por fim, podemos definir a valoração como satisfazendo Φ1π implica Φ2 se e somente se ambas as fórmulas são satisfeitas ou nenhuma delas é, ou seja, se a valoração V não distingue entre a satisfação de Φ1 e a satisfação de Φ2. Se você já viu o vídeo sobre a semântica booleana para a lógica proposicional clássica e deseja agora comparar com a semântica de valorações para essa lógica, você pode pensar que o que introduzimos aqui foi uma mera mudança notacional. Uma fórmula é satisfeita pela valoração induzida pela atribuição A se e somente se, na semântica booleana, esta fórmula recebe o valor verdadeiro. A opção para a satisfação é a não satisfação. Desta vez, consideramos uma valoração booleana que atribui o valor falso a uma dada fórmula e dizemos, neste caso, que a valoração correspondente não satisfaz aquela fórmula. Ou seja, se na notação algébrica, antes escreveríamos uma expressão como esta, que dá conta do homomorfismo entre a álgebra das fórmulas e a álgebra booleana, e nos dá uma forma de cálculo do valor de uma fórmula não atômica. Aqui mostramos ao invés que este cálculo pode ser explicado pela linguagem natural. Outra coisa, se você não está seguro ainda de ter compreendido quando uma certa nova definição de um predicado se aplica ou não, tente verificar ambos os casos. Em particular, Suponha que desejamos definir recursivamente a não satisfação de uma certa fórmula por uma dada valoração. Neste caso, graças a este se si, e somente se si, e o fato de que temos atribuições booleanas, nos garante que um certo átomo P não é satisfeito por uma dada valoração, se si, e somente se si, a atribuição que induz tal valoração atribui o valor falso para esse átomo. Com a noção de não satisfação, podemos dizer agora que a valoração sempre falha em satisfazer o bottom e que o top não é insatisfeito. Já no que diz respeito à negação, uma fórmula negada não é satisfeita se somente se é o caso da fórmula sem a negação ser satisfeita. Uma fórmula conjuntiva é não satisfeita se, somente se, pelo menos um dos seus componentes não é satisfeito. Uma fórmula disjuntiva é não satisfeita se, somente se, ambos os seus componentes são não satisfeitos. Agora, de forma talvez um pouco mais intuitiva, uma valoração não satisfaz uma implicação exatamente quando o antecedente daquela implicação é satisfeito e o consequente não é. Finalmente, no caso da bi talvez fique mais fácil pensar de forma algébrica. Se antes a bi era satisfeita exatamente quando ambos os seus componentes tinham o mesmo valor, agora a bi é não satisfeita quando eles não têm o mesmo valor. Ou ainda, satisfazemos Φ1 sem satisfazer Φ2, ou satisfazemos Φ2 sem satisfazer Φ1. Certifique-se de que você compreende as cláusulas para satisfação tanto quanto as cláusulas equivalentes para não satisfação. Nunca é demais insistir sobre como deve ser lida esta notação. O verbo é satisfazer. O sujeito é a valoração. O objeto é a fórmula. Na voz passiva, podemos dizer que a fórmula é satisfeita pela valoração, mas não podemos dizer que a fórmula satisfaz a valoração ou que a valoração é satisfeita pela fórmula. Isso não faz sentido. Atenção para quem é o autor da ação, a valoração, a álgebra booleana. As fórmulas são as vítimas. A semântica de valorações associadas a estas cláusulas anteriores nada mais é do que a coleção de todas as valorações que as respeitam. Trata-se essencialmente das valorações booleanas, definidas a partir da noção de satisfação. Finalmente, mais adiante, será muito útil, a partir de uma certa fórmula, considerar todas as valorações que a satisfazem. Eu vou chamar esse conjunto de mod. De φ, e estendê-lo da maneira natural para o conjunto de todas as valorações que satisfazem simultaneamente todas as formas de um dado conjunto. Considere agora a seguinte fórmula, que, por conveniência, eu escreverei aqui de cabeça para baixo, suponha que saibamos agora que temos uma atribuição de valores que interpreta a variável proposicional P0 como verdadeira. E também a variável P1, mas que interpreta a variável P2 como falsa. A valoração induzida por tal atribuição satisfaz, portanto, as variáveis P0 e P1, mas não satisfaz a variável P2. As cláusulas recursivas da definição de satisfação nos garantem agora que a conjunção desses dois átomos também será satisfeita por essa valoração, mas a negação deste átomo não será satisfeita. Como o botão jamais é satisfeito qualquer que seja a valoração, podemos concluir agora que esta implicação não será satisfeita por esta valoração. Enquanto isso, do lado direito desta árvore, concluímos também que esta disjunção não será satisfeita por esta valoração. E daí decorre que esta b-implicação bi será satisfeita por esta valoração. Pequenas mudanças nas condições iniciais podem provocar grandes alterações. Em particular, se a nossa nova atribuição agora difere da anterior em dar o valor de verdade verdadeiro para a variável P2, isto se propaga para o restante da fórmula da seguinte maneira. A disjunção agora é satisfeita. E daí concluímos que esta bimplicação não será satisfeita. O que deve ficar claro aqui é que a satisfação de uma fórmula complexa é função da satisfação das variáveis atômicas que nela ocorrem.